Vou de cartas de novo, mano. Mesmo com o time foda, AP. A morte é uma canção que todos ouvirão. É, Valeu demais. Manda um salve do Serginho. Manda um salve do Serginho. deixa eu ver ter que clicar no link. Haha. Uh, esse aí. Salve meu bombom, vamos nesse Escolhi esse, não sei se eu fiz do jeito certo Mas esquisito, hein esse aqui que ele fez, né? Esquisito, né? Tá dado aí Deixa eu voltar a programação normal aqui, vamos nessa Dudu, beleza? Alô! Opa! Bom demais dar conta? Bom demais, pai, e aí? Coisa linda Vamos nessa, né? Se der flash, eu escorrego o bombom E aí, Dudu, flash ou não flash? Olha o Zeke aqui, mano, nós tá tryhard Flasha, pô, flasha Pô, Dudu, tô contra recarinho, Recarim. Flacha mesmo? Ué, eu você. Já vem deslizando o bombom aí, então, <risos> Zeke. Vem com nós, nós tá tryhard demais. Vem com a gente, <risos> mano. Vem com a mas gente. Mas eu sou a minha Zé, muitíssimo obrigado aí pelo seu tweet primezão. Seja bem-vindo, meu lindo, e valeu pelo apoio. Mano. O talão vai vir então, reto, tá mano. Parado, Acho que ele é tá legal parado, aparecer. Tá eu, vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Aqui, né? Aqui assim, né? Ele tá, é, ele tá, ali tá embaixo, Puxa, tá. puxa que o talão vai vir. Puxa que o talão vai vir, velho. Tá véio. aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Só dá o okay Qzinho. Calma, dá o W primeiro. Tanca pra mim. Aí. Você morre? Ai. Não. Não. Tá, eu te ajudo a puxar essa ou não? Não. Só vou dar um dano, então. Nos mago ali, principalmente. Hum. A ah, real eu acho que era melhor deixar frisado. É, agora já certeza. foi. Nossa, Dudu, peguei sem querer os dois ali. Mas eu não vou roubar tá a XP da catapa da mão. Ah, sei! Nice. Ó oh, aí, não tem, DZ, D, T, Ah, velho, tô lá cheio. <risos> Caralho, tá o talãozão comeu o cu do Dudu, velho. Bora, Dudu, bora, Dudu. Você tá sem cooldown? Dá o R logo! Será que você mata isso? Talvez. Aí errou um Qzinho. Não, tá Ui, suave. Vai, que aninho. Meu Deus. Ai, era soltar, Marquinhos. É flash oh. por Prime, Dudu. É. Quem que falou lá, galera? <risos> ah, Marquinhos, se você flashar, eu vou ah. utilizar o bumbum. Fica à vontade aí, meu campeão, e vamos nessa, pai. Bora, dar. <risos> oh, o Marquinhos, você já parou pra hum. pensar no LoL? Que, tipo, tudo do LoL... É um, um bagulho, alternativo dos próprios campeões Por exemplo assim? O R do Carthus é o contrário Do R da Soraka é, só o, o, é. o R do Malphite é o WQ Do Alistar O Q da Lux é o Q da Morgana O que é diferente, tá ligado? É tipo tudo distorcido velho. Interessante Paradoxo Esse GSK dele aí <risos> Ó, oh, o Q é do Iaço ou o Q é do Yoni? Ai, que que é isso? Tem muita gente! Caraca, eu te tenho... pei, eu te eu te pei! Mata, Vem matar eu, seus corno! Só dali, só dali. Já pulou um o muro aí, ó. Pá, tá ta chão, beleza. Ai, velho. Mano, saiu muita gente, mano. Hehe, <risos> tadinho da cama. Não, que isso, cara? Que isso? <risos> Que isso? Que crime! Ah, é é só, só puxar o puxar um wave, aí. véi. Caramba. Vou fazer. Vou ter que fazer zonas nesse jogo, véi. Ou só esse item aqui, vamos ver. Tu levou um soco no nariz? Não, esse aqui é um dilatador nasal, meu lindo. Que me ajuda a respirar melhor pelo nariz, tá ligado? Basicamente é isso. Ó, dá pra dar, ele dá pra dar, dá pra dar. Ó, o oh, cocô aqui embaixo, cocô aqui embaixo. Então, exatamente. Ai. Ele não te mata, não, ele não te mata, não. Se ele vier em mim, eu tenho zonas. Eu tenho, tem que lutar, mano. Então bora, então bora, tu pode dar cara, dá cara, dá cara que eu flash, dá cara que eu flash. Ai, ele flashou, mano. Tá, eu vou pegar o wavebot, deixa eu ficar atento. Eita, caralho, eu... tá rolando Ah, cara. eu trolei nas zonas. Olha o wick atrás, olha o wick atrás. Nice, mano, a casa. Ou. Oh. Eu tô, tô, tô lembrando das minhas épocas de monocarts, rapaziada Karts e Rakan é muito gostoso, mano É muito oh, pega gostoso Pegue esse vagabundo, pega esse vagabundo Ele me pila, levanta os caras pro alto É tipo, perfeito, velho Ó, oh, deixa ele entrar não, mano Outro que é gostoso com Karts Kiana, mano, Riven Os campeões do meu time, tudo aqui é gostoso Eu vou voltar o a inter... ser Karts, mano O Acho interessante é do Carlos é que Ele não precisa se preocupar com posicionamento Ele é... morre e ele faz o que ele quiser Sim, ainda Sim, velho Isso é broken, velho broken demais. Foda-se, monocarts confirmado, galera. Já vamos mudar no título da stream aí, só que o monocarts. Caralho. Ah, eu prefiro o cara. Esse Kartes aí é magro. Por isso que o muquin era grão-mestre? Exatamente, mano, porque ele pode oh. jogar tomando Ghost, pode jogar lendo o chat e respondendo donate, que ele vai subir de elo, tá ligado? Você, na, é viu? na época antiga do Muca, cara, muito tempo atrás, ele jogava de Ghost, gold... não, era Exaust e Barreira, rapaziada, de cartas. Na jungle? No mid, pô. Ele jogava de, de barreira exaust no mid, cara. Bagulho feio, velho. Olha isso, velho. Por que, que esse cara não me matou, mano? Ah, ele flashou, velho. Morre os dois, velho. Então. Morreu, morreu, dois, morreu, morreu. Olha, André é roubado. Né? <risos> tá vendo o boneco, galera? <risos> e, mano, eu tô tanque, porque eu tô fazendo muito item de vida com armadura. Eu tanquei o Talon cabuloso. E olha... Ah, é que o Talon tá fazendo uma build de... é, tanque, né? Bruiser. Ah. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Mano, eu vou me jogar aqui, velho. Lig... Ah, Dudu, você não tá aqui não, pai? Não, eu tô Tô querendo erros. ir pra cima aqui? Eu tô sem R, tô sem R. Um, dois, três... Gastei, tô no R do Taylor. Mas tô subindo. Então vem, pai. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vem, Dudu! Vai, vai, vai. Deixou, deixou? Ah, desumilde. Mandou Não é nada, somente. pai. Quero ganhar a posse. Marquinhos mandam o sorriso de safado que eu já escorrego. Pera aí. Mas eu só vi a cabecinha. Como <risos> tá, por é tá favor... o... Vamos, Raka. Vamos, raca. Wzinho, pai. Ih, Rakan, quer pegar o cara? Nossa! Nossa! Mano, eles estão aqui! Dano. Eles estão aqui! Baradalho, baradalho, dali. Ward, Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo! Nossa, não pegou ninguém esse R dele. Oh, ah, aqui, Dudu! Ai, tive usar as horas precoces. Ai, mano, tem que tirar o Talon de mim, meu anjo. Boa. Nossa. Eu Uto? Será? Nossa, que tapão que eu dou, mano. Sai fora, fi, seu maníaco. Tô chegando, tô chegando, tô chegando com esse, ele veio tarado em mim, mano Eu pego ele ainda Eu vou me curar aqui e volto Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Qualquer coisa que dá da ult, fala ah, ah, ah, ah, ah. O que é isso, Dudu? Fica seu merda tô, tô calibrando o Dudu ali, mano Ai. Nossa, errei um pulo. pouco Tô focando o Nexus aqui, mano Mas acho que eu vou pra essa baguncinha aí com os senhores ah, eu queria ter R aqui, mano. Um, dois, três e. bau! Acertou? Acertei. Tem seu merda. Ele vai querer me matar, né, velho? Corno. Nice, galera! Jogão, mano. Vou comprar várias pink aqui pra falar cabecia, que não é esse controle controlamos visão bom. Ah, nem deu vale. tempo. De dia. Sim. Quando o salve da Evne consiste em você fazer cara de safado pra câmera? Não, esse aí você tá misturando Você não tá tentando misturar o salve da Evne com a carinha de safado, né? Eu vou fazer só a carinha de safado aí, mas... Não, peraí que eu vou fazer ela de surpresa Salve, Coreia, já vem de bombom, beleza? Vem com nós e se diverte, meu menino, vem com nós. <Sess>